Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Fernando aqui na casa da Baronesa. Acabamos de gravar um vídeo mostrando por fora e essa parte aqui dessa casa aqui, que eu acredito que deve ser da mãe da Baronesa, né, Fernando? isso aí, Thiago, A gente passou no, no mercadinho ali, um rapaz passou pra gente... O, esse, esse local aqui Falou que aqui era a casa da baronesa E realmente ali a casa da frente é muito top é, né, velho Muito top mesmo Editor, tá né? deixa a cena aí da frente Lá da casa, lá, o pessoal ver Galera, é, se liga Olha a casa da baronesa, mano Olha a escada Fazer as honras, né, galera Baronesa Cara, olha isso, mano É louco. Olha, tinha um negócio de balanço ali, Fernando. Pô, pô. Ó. Cara, que pena que eu não tô com, com o drone aqui, cara. Nossa, Imagina o drone pô, desse aqui, pô, mano. Pô, pô. Galera, olha essa imagem, mano. Isso é louco, velho. Que casa sensacional. Cara, é muito bonito, né, Fernando? É, show de E a gente entrou aqui dentro, essa parte dessa casa, galera. Ela parece que tá meio que destruindo. Ah, tá lagando, né, Fernando? Tem umas coisas antigas lá, é e, a, e esse cômodo aqui, pessoal, tá trancado É um cômodo Caramba. bem estranho, cara Bem estranho mesmo E a gente já sabe que a casa está aberta Porque a gente já viu que tem uma porta aberta Só que nós não entrou lá ainda e vamos entrar junto com vocês Então, eu peço pra vocês Deixar muito like, se inscreve no canal Pra quem não for inscrito, ajuda aí a compartilhar o vídeo e pra quem não assistiu o vídeo que saiu ontem, que a gente mostrando essas partes, vale a pena assistir, porque o local é sensacional, né, Fernando? Pô, oh, rapaz, vale a pena, Thiago. Tá preparado pra entrar na casa baronesa? Rapaz, tô ansioso pra entrar, Thiago. Galera, então bora conhecer a casa da baronesa. Bom, galera, vamos, vamos aqui por aqui, Fernando? Okay. É, vamos por aqui. E pessoal, o que foi passado pra gente é que essa baronesa era uma mulher muito ruim. Ela era a baronesa do café. Resumindo a história, ela tinha plantação de café, ela era conhecida como a baronesa e a mãe dela morava junto com ela. E foi falado pra gente que ela ficava num quarto, num cômodo, separado, porque ela judiava até da mãe dela, não, era uma mulher muito ruim. E a gente achou aquela parte lá que a gente acredita que seja a, a casa onde a, a baronesa deixava a mãe dela, né, Fernando. É isso aí, Thiago. Tá... E agora a gente vai entrar aqui na casa da baronesa. Vambora? Vamos lá, Fernando? Vamos lá. Pai, tô ansioso, hein? Não, entra na pandemia, cara. Não, a gente já sabe que tá aberto Porque a gente já viu ali é. Mas a gente vai entrar lá Cara, tô ansioso, mano Sério Mano, é muito bonito essa eu casa, velho like, Muito cara. bonito Então, quem sabe eu volto um dia e trago o drone Cara, é muito grande essa área aqui, galera, ó É bronze, né? É, ó Então, galera, ó Ó, olha a varanda que tem aqui, mano É enorme, velho, aqui, ó Enorme, ó, pra vocês terem noção, ó Três janelas, ali, ó, quatro janelas Uma porta aqui, outra porta ali Cara do céu E os detalhes dessa porta Ó, que é mostra lindo. lá, Fernando, lá, ó. Lá tá fechado, né? É, tá fechado Olha essas pô. janelas, que coisa linda velho. E abre essa aqui agora, Fernando Ó, madeira, madeira. madeira Galera, se liga, olha o trinco dessa porta, é. velho Que coisa mais linda, mano Tá aberto. Bora lá. Licença, tem móveis. Você é Licença, cara. baronesa. Com licença. Olha, Olha essas ah, poltronas, filho. Você é louco, velho. É Olha que coisa mais linda, mano. Cara, esses negócios aqui, ó. É da minha, ó. O quê? Tá louco, ó. Ah, cara. Verdade, mano. Viu? Cara do céu, que coisa linda, mano. Isso é o que? Uma parte de um hack, é, alguma um coisa? Contoso. Tem uma gaveta aqui, ó. Um, um guarda roupa, um, uma estante, sei lá. Fundo falso, né? Fundo falso. É, cara, baronesa. Olha aqui, um Ui, de é verdade, cara, não posso nem mostrar isso aí porque o YouTube tá me lascando aqui, galera. Oi, tchau. Uma tá Olha a altura, galera, não passa, mano, sério, mano, tá muito louca essa casa aqui, velho, ó, tem um chinelo aqui, achar o tesouro aqui, cara, já pensou, será que tem cofre na casa da Baronesa, É, Essa né? ponte, ó, nesse né? lugar tem carro direitinho, né? Olha, olha, olha essa porta, mano, o tamanho dela e olha que top, velho, ah, largo de detalhe, com detalhe em cima aí, ó, detalhe. Aqui é o, é o que, mano? Vamos entrar aqui primeiro aqui nessa porta aqui? Oi, Oi, tem outra porta ali, só essas porta em vale não, não, Cara, olha os azu... é, tá azulejos. Ô, é, tá tem? Cara do céu. Que casa louca, Fernando. Essa é. Oi, tem um armário aqui, mano. Tem um armário, velho. Mano, parece uma carta aqui, ó. Vê aqui que é ali, tem 10 centavos e ó. É o telefone e Tá, mas não mexe então não, não mostra não. E aqui, mano, o que, que será que tem aqui? Pera aí. O que, que vocês acham que tem ali dentro, galera? Ó, parece um armário na cozinha. Tá fechado. O que, que vocês acham que tem ali? Deixa nos comentários aí agora pra gente ver se você acertou. Comenta aí. O que, que você acha que tem aí, Fernando? Nossa, será que tem um cofre? Será que tem pratos, panela? Abre aí, vamos descobrir agora. Você Madeira. E aí, quem colocou que não tinha nada, acertou. Eu vou ler todos os comentários, hein? Aqui, galera, se tem alguma coisa aí. Eu não tô alcançando o fechado cara tem essa porta aí tem aquela porta lá cara do céu essa porta aqui galera ó ela sai lá para casa da mãe dela ó. eu acho que é a casa da mãe dela e agora vamos conhecer ali escutou o barulho essa devia ser campainha campainha na fazenda Cara, olha -se. esse, aqui é quarto, mano. Aqui é madeira, Fernando. Ó. Pode madeira. Ó, essa fala meu, tá muito Então, né? pode ter ouro enterrado aí, né? Abre essa porta aí, mano. Cara, casa louca, mano. Isso aqui é madeira, galera, ó. Os detalhes. Ó, a janela, cadeadão. Caramba, cara. Olha aqui, Fernando. Ó. Oh. Olha aqui, galera. Oh, Eu gente... corto isso aqui, ó. Ixi, isso não vai. Ó. Oh. Essa é tem que errar. Pode que no no ah, Olha lá, foi. Caraca, mano, em cima também, ó. É verdade. Ó. Oh. Caraca, hein, Fernando? Top, hein? Show. Vai ver pra lá? Bora lá? Aqui é outro quarto? Ah, aqui o piso é diferente, ó. Ué, mano, só ali, piso de madeira? Só tem, Ah, tem, tem coisa disso aí, hein, cara. Ó, galera, é, é bronze mesmo, ó. Cara do céu, abre esse porta aí, vamos dar uma olhada aí. Não, não precisa nem abrir. Ó, as janelas tudo igual. Aqui pega tá a chave. Ah, ai tem chave, cadeadinha. luz amarela. Mano, só lá laco pisa daquele jeito. Cara, olha esse banheiro. O que lavar, vaso? Cara, que bagulho louco, mano. Que é o dinheiro, Tinha. Melhor é demais, mano. Olha essa janela pessoal. Você é doido, mano. Olha que jeito que ele de colocar o. Uma caixinha. Aqui é outro Você quarto. Dá, mano. mano. Caraca, velho. Que casa, hein? que casa. Galera, que casa sensacional. Só que agora eu fiquei achando que tem um mistério aqui nessa casa aqui, mano. Por que que aqui é madeira? Só aqui. E para lá não, é Fernando. Estranho. Hein? Eu também achei estranho e essas coisinhas aqui que parecendo que já foi aberto, ó, aqui, lá ah, um... no ah, Aqui senhora. ela não quis mexer, você viu? E o resto da casa tudo ia mexer, mexeu. Né? Galera, quem quer que eu volte aqui de noite para fazer a investigação, ver se a casa realmente é assombrada que nem foi nos falado. Tem um clima estranho aqui, tem? Tem. Falei. Que tem. Tem um clima estranho, galera. Tem um clima estranho. E ó, os móveis, coisa mais linda, mano. Mas é isso aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui.